No ano passado, que a luta começou no mês de março, nós cobramos o governo Bolsonaro. Nós chegamos aí para Brasília, em uma caravana, com dois uhum. ônibus de trabalhadores da Avibras. Uhum. Fomos até o Ministério da Defesa. Ninguém nos recebeu. Fomos tentar falar com o presidente da República, ou pelo menos um assessor. O que veio foi segurança empurrando e falando Vocês não podem ficar o nem presidente... aqui na calçada. <risos> Bolsonaro, no governo anterior. Uhum. Ninguém <coughs> nos atendeu. Tem a mudança de governo. Nós mandamos novamente a solicitação de reunião para o Lula. Nós chegamos que a é conversar. Um metalúrgico. Exatamente. Vou chegar nisso também, uhum. que nós estamos cobrando do Lula a estatização. Fizemos uma reunião com o Geraldo Alckmin, também fizemos uma reunião uhum. no Ministério da Defesa. Foram a recebidos. Diferença... Fomos então. recebidos. Tá. Tem essa diferença. No uhum. outro nem respondiu o e-mail. Nesse, pelo menos, nos recebeu Sim. em Brasília. Agora não adianta só receber uhum. Pro, Forma, tem que resolver. Né? Porque a Avibras, desde o mês de janeiro, e ela anexou esse documento no processo da recuperação judicial, ela fala que tem a possibilidade de assinar um contrato com o governo federal de 600 milhões e que assinando esse contrato, ela sai da recuperação judicial e ela paga as suas dívidas. Uhum. Pois bem, desde janeiro, a gente está em abril. Nós temos 1.400 trabalhadores e a gente se posiciona contra a venda de da... Quanto Averance, que ela precisa? Desculpa. 600 milhões, uhum. que é o que tem previsto aí para fechar o contrato com, com o governo. Isso é de faturamento, de venda para o governo. Exato.